E a primeira dica é de como fazer um gabarito para margem de costura. Para isso vamos precisar de um pedacinho de cartolina que tenha 12 cm de largura por 8 cm de altura. A gente vai dobrar no meio só para criar um vinco ali na parte de baixo. E é bem nesse vinco onde a gente vai fazer a marcação da largura da nossa margem. Aí nesse modelinho eu decidi fazer a marcação de 1 cm de margem. Então eu marco aqui no meio marco na extremidade do papel e na outra ponta também. E em cada marcação das pontas, nós vamos criar uma reta com 2 centímetros, que é o que vai formar uma espécie de moldura para o nosso gabarito. Agora, da marcação do meio para cima, nós vamos medir 3 centímetros e marcar. Já com todas as marcações, a gente volta a dobrar o papel no meio e vamos fazer um corte em curva livre da lateral do papel até o alto da dobra. E para finalizar, a gente vai fazer um corte no meio do gabarito, que é o que vai nos permitir visualizar a margem. E é só a gente fazer o corte seguindo aquelas três marcações que a gente fez no início, criando um semicírculo aberto dentro do gabarito. E para não perder a medida do gabarito, é só a gente escrever. Eu no caso aí coloquei num círculo colorido para dar um charme, colei por cima do gabarito. E tá pronto, é só utilizar. A gente encosta a margem no risco do nosso molde, segura pela curva superior do gabarito, como se fosse uma alça, e a gente faz toda a marcação com o nosso giz, ó. A gente consegue fazer tanto na reta, quanto também nas curvas. A gente vai virando o gabarito aos pouquinhos, e com isso a gente consegue criar a margem de costura em todo o nosso molde. Lembrando que é possível fazer esse mesmo gabarito, em várias outras medidas a nossa segunda dica é de como fazer um bolso embutido na costura temos aqui um pedaço de tecido representando a perna da calça e nós vamos colocar por cima o fundo do bolso já com a modelagem certinha e com a marcação da abertura do bolso o suficiente para a nossa mão entrar no meu caso aqui eu marquei 15 centímetros com 1 centímetro de entrada nessa marcação e para nos ajudar na costura vamos fazer uma reta ligando esses pontos e na máquina reta é só passar uma costura por cima do risco fazendo as quininhas das pontas bem definidas e é bem nas costuras dessas quinas que a gente vai fazer um corte na diagonal com a tesoura que é o que vai nos permitir fazer a virada do nosso bolso e esse é o resultado da boca do bolso mas percebam que ao enfiar a mão o avesso do nosso bolso ele sai para o lado de fora e isso não é legal Pra resolver essa questão, a gente tem que pegar o fundo do nosso bolso e jogar a margem de costura para o lado dele, e mantendo nessa posição, a gente vai passar uma costurinha reta de segurança de onde a quina nos permitir até o outro lado. E o resultado da costura é esse daí. E para que o bolso fique bem assentado, a gente dá uma passadinha na boca do bolso com ferro, depois a gente vai encaixar o fundo do bolso. Por cima e bem na curva do fundo a gente vai passar uma costura reta com um centímetro de margem e esse é o resultado da costura no fundo do bolso e virando pelo lado direito o que a gente tem é a boca do bolso esperando para ser embutida na costura lateral para isso a gente vai encaixar o que seria aí a parte das costas da perna da nossa calça por cima e nós vamos passar uma costura reta com um centímetro de margem embutindo essa abertura do bolso, porém a gente tem que tomar bastante cuidado para não fechar a boca do bolso nessa costura junto. E esse é o resultado da costura reta, ao virar a gente já tem a abertura da boca do bolso, porém ela é super discreta, embutida ali, praticamente invisível na costura lateral. A terceira dica é para quem faz arremate em tecido fino, como é o caso do tule. A gente vai encaixar as duas partes do tecido que a gente quer unir na máquina e vamos passar uma costura reta com um ponto bem pequenininho, sem fazer retrocesso nem no início e nem no final da costura. Depois de pronta, a gente vai pegar os dois fiapinhos que sobraram da costura e com a mão mesmo, a gente vai fazer aqueles nozinhos bem simples, um por cima do outro, mais ou menos uns três nozinhos. Depois a gente corta o excesso de linha e tá pronto nosso arremate, ele não descostura e fica super discreto. Já a nossa quarta dica é sobre como prender o botão de pezinho da maneira correta. A maioria das pessoas dá algumas laçadas ali com a agulha prendendo o botão no lugar, porém, isso dá um aspecto um pouco esquisito para o botão, porque ele fica molengo, cai para um lado, cai para o outro, e como ele é muito utilizado em vestido de festa, não fica uma aparência bonita na nossa peça. Para resolver esse problema, basta a gente pegar a linha inicial da nossa agulha, dar uma volta em torno do botão e passando com a ponta dentro do círculo círculo a gente vai criar uma laçada que prende que segura o botão pela base a gente vai fazer isso umas duas ou três vezes acumulando as laçadas na base do botão e esse é o resultado ele fica super durinho daí é só a gente jogar a nossa linha para baixo e fazer o arremate escondendo o final da costura